Então, para começar, você vai precisar de um bloco qualquer. Peguei esse daqui porque eu achei ele bonito. Escada, laje, barril, um bloco e esse debug stick. Aí você põe, faz uma parede, se você não fez ainda, né? fazer aqui a minha. Enquanto eu vou fazendo aqui, já deixa um like, se inscreva, e escreva nos comentários algumas sugestões que vocês estão achando dos vídeos. Ativem o sininho também para receber todas as notificações dos meus vídeos. E é isso. Aí, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, por mais dois. Aí você pega a escada e põe assim, desse jeito, virado pra cá, de ponta cabeça. mesma coisa do outro lado, e aqui no meio você passa mais a laje. Aí você põe aqui assim Opa aqui não E aí põe os barris E aí pra pegar esse debug stick se Eu precisa fazer barra give arroba P debug stick Aí você recebe um, mas como já tem um então eu vou devolver o outro e aí, você, quando você clica com o botão esquerdo, em vez de quebrar, ele vai mudar, você tá vendo que tá aparecendo uma, uma frase aqui, não é? E aí, quando você... Aqui, ó, tá assim, você Open, Falso. Então, você tá do, se, selecionado Aberto, Falso. Então, quando você... Como esse bloco, se você clica com o botão direito, ele abre isso daqui, então, você tem que Segurar shift. Ou okay, apertar duas vezes aquele botão no meio das quatro setas. E aí é praticamente isso. Você pode colocar mais. Aqui assim. Opa. Você pode deixar só no meio ou só no canto, sei lá. Mas eu vou em vez de deixar os barris eu vou pôr laje aqui em cima. E você pode também fazer que nem eu fiz esse vídeo daí. Quer é pegar a lâmpada de redstone. Opa. A alavanca. Isso. aí você troca esse bloco preto por isso daqui e eu vou por aqui de novo aí ah, quando você clica ele volta então ó, tem que Opa. você pode mudar assim também quando aí você tem que mudar e aí quando você abre, e aí ele, ele volta pra como ele tava antes, como ele é normalmente, né? Aí deixa eu pôr o Assim pra delimitar o tamanho do quadro. pode ser isso aqui. Deixa eu pôr o... outro barril aqui assim. E aí como isso daqui é maior, você teria que fazer... Diferente do, do vi desse vídeo daqui que eu mostrei agora há pouco que era pequenininho, o... Porque eram só duas lâmpadas, né? E esse daqui são oito, então você teria que fazer tipo um sistema aqui atrás pra ligar todas ao mesmo tempo. Porque se você for só uma alavanca, você pode ir por outro lugar, mas eu vou por aqui assim. Não vai acender todos. Vai acender só dois ou três. No máximo quatro. Então você teria que fazer algum sistema. Eu não, não vou, porque eu gostei mais. Eu vou mostrar como é que ficaria, assim, ó. E eu falo assim: deu três. Você deve, deveria fazer algum sistema, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o preto, porque eu gostei mais do preto do que. Nesse daqui, pelo menos, eu gostei mais assim. E aí é isso. Obrigada por assistir. Já, já pedi, mas não custa pedir de novo para deixar o like e se inscreverem e ativarem o sininho. Obrigada. Tchau.